Saudações, mano. Está preparado para conhecer um sistema superior? Então, para isso, você precisa conhecer o Wolverine. Aquele cara das garras. Faz de conta que são garras. De um lado, nós vamos ter o que significa ser esse sistema. E do outro, nós vamos ter os objetivos, os pilares que ele jamais pode deixar de perseguir. Vamos lá, o que significa SPLASH? SPLASH é um sistema de governança científico Se você analisar na história da humanidade Você vai ver duas coisas que sempre causam merda em qualquer tipo de sociedade Primeira delas, concentração de poder Isso mesmo, dá muito poder para alguém e geralmente essa pessoa vai ser um merda e vai acabar fodendo geral e o segundo lado, decisões burras, que são tiradas do cu, literalmente. Pessoas que querem se beneficiar ou mesmo não tem inteligência para socorrer os melhores métodos e adotar na sociedade. Então, para evitar concentração de poder excessiva e ao mesmo tempo garantir decisões mais inteligentes, Splash foi criado justamente para isso. Tá, tio, mas o que, que Splash faz? Seguinte. Splash significa Shared Platform Linking All Scientific Humans É uma tradução do inglês, que de forma geral em português quer dizer Plataforma compartilhada ligando todos os seres humanos científicos Lembrou do Wolverine? Um dos braços dele é o que significa isso daí E resumindo, tem três palavrinhas chaves Plataforma distribuída e científica Vamos lá! Explicando por partes. Plataforma. Plataforma é um conceito bem recente na humanidade. Ele faz parte da nossa quarta revolução industrial. O que, que é plataforma? Plataforma é uma infraestrutura que você cria para interligar diversos tipos de relacionamentos entre as pessoas. A plataforma pode ser social, pode ser comercial ou pode ser pública, governamental. Então veja que plataforma pode abranger tanto o mercado quanto o governo. E a ideia do Splash ser uma plataforma é que ele vai interligar diversos tipos de pessoas por aí em um sistema que seja extremamente transparente e que os rastros deles sejam imutáveis, que as pessoas possam conferir as coisas que estão acontecendo. A ideia de plataforma é justamente para isso, ser um sistema digital onde vai facilitar interações e resoluções de problemas entre as pessoas. Certo! Fora a plataforma, nós temos ciência. O que, que ciência significa? Ciência é um método de você conhecer a realidade. Você testa, você mede, você reproduz e comprova coisas. Então, a ciência permite você estabelecer verdades que são mais próximas da realidade do mundo. E assim você pode encontrar soluções muito mais eficazes que em conta de lidar com os problemas. Então veja que essa plataforma, ela é científica. Bom, se já falamos de plataforma e de ciência, só sobrou distribuída. Porque se você não tiver distribuída, esse tipo de dedo vai entrar dentro do seu intestino. Repara só, distribuído é justamente o que nos permite combater o poder centralizado. Exatamente, aquela concentração de poder que causa merda durante toda a história da humanidade. Então, se você quer sair do modelo centralizado, muitas pessoas tendem a te, querer um modelo descentralizado, que é algo que você divide o poder em vários locaizinhos diferentes para que evite abusos mas ainda assim causa merdas então Splash dá um passo à frente, ele não é nem descentralizado ele é distribuído ou seja, distribuído você está pensando no conceito de redes onde diversos nós estão agindo naquela rede para fazer ela funcionar sem dar muitos privilégios para um ou para outro mas como é uma rede científica Cada pessoazinha desse nó vai ter que ter competência para estar tá agindo ali. Não significa que qualquer pessoa faz o que ela quer. Senão você vai colocar pessoas incompetentes para fazer alguma coisa. Você colocaria alguém que nunca, nunca fez alguma cirurgia para te operar? Pois é, essa é a lógica. Todo mundo é possível de operar em qualquer lugar, mas desde que seja competente. Seguinte, se você entendeu esse conceito até agora, você já sabe o que significa SPLASH. Você já tem noção de um dos braços do Wolverine. E é isso aí. Porque é plataforma científica distribuída. Tem que ter todos esses conceitos. Manjô, Massa. Mas o Wolverine não tem só um braço. Ele tem dois. Então, esses significados, isso mostra o que é Splash, a estrutura dele. Mas ela precisa estar atrelada aos seus pilares, seus objetivos. E agora vem os três objetivos que a rede Splash sempre vai ter que perseguir. Porque são seus pilares. Isso é arbitrário, foi colocado e Splash vai ter que obedecer sempre. O que, que é eficiência, sustentabilidade e paz? Vamos começar por eficiência. Eficiência significa você fazer cada vez mais com menos. Com isso, você consegue colocar a menor entrada de energia, de materiais, de recursos por aí, para do outro lado sair um maior resultado positivo para todo mundo. Então eficiência permite gerar abundância e prosperidade. Segundo ponto, uou, segundo ponto, que é sustentabilidade. Sustentabilidade significa que você vai adotar as melhores tecnologias e processos dentro da sua lógica de funcionamento para permitir que os recursos estejam sempre disponíveis e para que a sociedade continue funcionando mesmo no longo prazo, ao longo de várias gerações, isso estaria garantido beleza e o terceiro é a paz a paz é justamente para que a sociedade conviva melhor entre si mesma sem a violência e diversos outros problemas que ela carreta então a paz presume ter pessoas existindo e automaticamente convivendo bem mas para que a paz seja atingida você vai ter que obedecer esses dois princípios tanto a eficiência quanto a sustentabilidade eficiência para produzir o um maior número de recursos e para que atenda as necessidades das pessoas, então as pessoas não precisarão ficar passando necessidade, invejando ou tentando tomar das outras, você já começa a garantir a paz com isso. E a sustentabilidade, porque não adianta nada você tentar oferecer o máximo para essa geração se as coisas acabarem piorarem e lá na frente as pessoas vão começar a passar necessidade e se matar, você não garantiu essa paz a longo prazo. Então a paz, a eficiência e a sustentabilidade são o outro braço do Wolverine que Splash vai necessitar, são os pilares. De um lado, você tem a estrutura, que é a plataforma científica distribuída, mas ela sempre, em todos os seus métodos, em todos os seus passos, em todas as suas políticas, vai estar obedecendo a eficiência, sustentabilidade e paz. Wolverine! É por isso que eu digo que Splash é uma opção melhor do que a que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, a sociedade funciona por democracia. É, democracia, demo, povo, cracia, poder... Mas, cara, um conceito de plataforma, é difícil você procurar palavras gregas, latim, sei lá do que seja, pra tentar contextualizar, só surgiu praticamente nesse milênio, e principalmente nos sistemas digitais. Então, como é que você vai tentar jogar uma palavra que existia na antiguidade para tentar classificar essa porra? Tudo bem, pode ser democracia científica, uma nova espécie por aí de democracia, mas a ideia de Splash é isso mesmo, não é uma oposição à democracia. É um, uma atualização, um, uma nova versão, ou seja, você está pegando a democracia que tem três poderes e você chega e acrescenta nela mais um, que é o poder científico. E o que, que o poder científico faz? Horas, bolas. A ciência, como ela está mais próxima da verdade, ela vai guiar os demais poderes para que cada um execute melhor suas funções. Então, só que ela, tá, ela é transparente dentro da plataforma Então vai estar tá claro para todo mundo Exatamente o motivo dela estar tá apontando e falar Olha, o caminho certo é mais ou menos por aqui Vocês não podem questionar isso daí Se questionar, vão ter que fazer estudos Vão ter que mostrar evidências para falar Olha, a realidade é diferente Então as coisas podem ser feitas diferentes Porque quando houver consenso científico As decisões da sociedade vão seguir pelo rumo que a ciência estiver apontando A ciência dá a direção, Ok Claro que existem certas flexibilidades e tudo mais, mas não há como fugir daquela direção que a ciência fala. Olha, esse é o caminho que vai trazer eficiência, sustentabilidade e paz. Então para esse caminho que a ciência estiver direcionando, porque ela está mais próxima da verdade, automaticamente a rede vai ter que seguir. E não vai ter muita concentração de poder porque o sistema é distribuído, então vai dificultar certas pessoas manipularem o jogo a seu favor. Então isso tende a funcionar a sociedade, de uma forma melhor para todo mundo viver em harmonia. Seguinte, veja que a função da ciência é apenas estabelecer verdades. Isso mesmo, ela faz testes com suas evidências, ela fala, olha, a gente já tem muita coisa que reproduziu nesse sentido, então é bem provável que as coisas sejam assim. E se as pessoas quiserem contestar, claro, entrem no um processo e uma discussão racional baseada em evidências, e se conseguir suporte de pessoas que conhecem da área, ela vai com certeza conseguir influenciar. A ideia é que o sistema seja dinâmico mesmo. Então não é decidiu aquilo, vai continuar por 4 anos assim como é atualmente. Na verdade, a é todo dia as coisas estão mudando, basta que as pessoas se convençam. Surgiu uma evidência ontem, às vezes metade da opinião das pessoas que conhecem do assunto muda e automaticamente aquela verdade que antes era estabelecida muda. Veja que a ciência, ela dita as coisas quando ela tem um consenso muito forte sobre determinado assunto. É claro que quando as coisas são mais dificultadas da, da ciência entrar em acordo, ela não tem muito o que opinar e aí acaba com certeza caindo para a velha democracia. A democracia opera quando a ciência não tem consenso. Mas se a ciência sabe, ela vai guiar a humanidade para atingir o um melhor nível de eficiência, sustentabilidade e paz. A ciência, ela é movida por isso daí, ela vai filtrar as possibilidades da sociedade para que evite cair na merda. Não quer dizer que vai adotar as melhores soluções de imediato, até porque a ciência está sempre se construindo. Se a so ciência soubesse de tudo, ela não precisava mais de existir. Mas a ciência está sempre procurando aprimorar seus conhecimentos. Por isso vai filtrar as melhores ideias e pro processos de acordo com o que já está comprovado e a partir disso daí a gente vai seguir em frente. Veja que a ciência ela está guiando, ela não está determinando. Existe uma diferença nisso daí. A população ainda vai continuar participando e, inclusive, uh, existem certos poderes que hoje já são bastante concentrados e vão acabar sendo distribuídos também. Não é apenas o científico que é distribuído. A ideia dessa mentalidade de uma plataforma distribuída é justamente por causa disso. Eliminar a concentração de poder. E a ciência eliminar a burrice. Então você elimina juntos os maiores problemas da humanidade para que as melhores soluções possam florescer e beneficiar todos nós. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, você vai sacar que os dois braços do Boverini permitem entender Splash, que é plataforma científica distribuída que deve sempre atingir eficiência, sustentabilidade e paz. Exatamente, a ciência é o melhor método de entender a realidade e ela proporciona inúmeras possibilidades, possibilidades que podem ser usadas de maneira positiva ou negativa. Se você não usa ela para aumentar os recursos de uma maneira sustentável e promover a paz, você pode gerar problemas como bombas nucleares. Mas, a ciência sendo aplicada para eficiência, sustentabilidade e paz, que é splash, então você está proibindo que certos malefícios dela sejam aplicados por aí, tá ok? Então, entenda, ciência gera positivo se ela está aliada a princípios éticos, que é justamente que Splash se caracteriza. E por fim, cara, Splash é movido por seis tokens. Eu não vou falar aqui, mas eles são ativos digitais, que permitem materializar certas políticas da rede. Então, os tokens existem para complementar esses princípios do Splash e facilitar que as políticas sejam adotadas por aí Já que muitas vezes, muitas coisas positivas que precisamos fazer Ainda assim encontram resistência na sociedade E tokens são uma maneira meio que esperta e cabresca pra gente manobrar disso daí E chegar às melhores soluções para todo mundo Sacou? Então é isso, cambada. Qualquer coisa, tamo aí Valeu! Splash!